Parabéns, servidores públicos, vocês merecem respeito e valorização. Continuarei lutando pelos direitos contra o desmonte da atual gestão. Infelizmente, o atual prefeito retirou uma conquista histórica dos trabalhadores, que é a bolsa de estudo implantada no governo da doutora Ângela. Diminuindo o investimento destinado ao Probezem, e foi retirada a perspectiva do crescimento profissional e pessoal do servidor. São José dos Campos foi o único município a realizar o confisco de 14% para quem ganha abaixo do teto do INSS. Com o desemprego, muitos aposentados são responsáveis pelo sustento da casa e depende do salário para a compra do mês e dos remédios. O projeto original do atual prefeito era muito pior e previa mais retiradas de direitos. E com a luta e com a mobilização, os servidores conseguiram impedir ainda mais esse dano. Esta é a pior reforma do Estado de São Paulo. Continuarei na luta em defesa dos direitos. Conte comigo. 13.500 é meu voto certo, pra nossa vida melhorar.